Fala galera, eu sou o Rafael Oliveira, esse daqui é o Maite, e voltamos mais uma vez com aqueles gênios... Eita! <risos> Não Quem é gênios? é isso? Querido. Voltamos mais uma vez com aqueles... Quiz estranhos, bizarros e engraçados pra caramba. Tem um monte de quiz esquisitos. Se você não viu o último, foi... Como é que foi mesmo? Era... É, qual personagem da Marvel com a grande família você é, Exatamente né? isso. Link na descrição e nos <risos> cards no final do vídeo também pra você assistir. E hoje a gente vai fazer um Qual caso bizarro do caso de família você é? Não, e eles deixam claro aqui, ó, que esse teste não recebeu consultoria da psicóloga do programa. Hum, <risos> eu não ri, eu não ri. <risos> Se você ainda não tá inscrito, por favor se inscreva no canal, deixe seu like, que isso ajuda o canal a crescer dá por um favor. trabalho a fazer esses vídeos, né? Ainda é lá que ele legenda tudo. Tá uhum. legendado, viu, YouTube? E é, às vezes ele fala meio enrolado, então dá é trabalho. E vai que o YouTube, sem a gente falar, YouTube, nosso vídeo está legendado. Por favor, suba mais nossos, mais nossos vídeos. Ele não vai te ouvir. Vamos lá, vamos começar, <risos> que esse vai estar engraçado. É, foi o mesmo cara que fez o outro lago. Foi do, o mesmo do, cara, que cara que criou. Quando tem um barraco acontecendo, você é a pessoa que hum, ignora, Iiii. cuida da sua vida, assiste Iiii. de longe. Filma tudo e joga na internet, geralmente eu estou envolvido no barraco. Nossa! Olha, ó, sinceramente tem, tem umas que a gente assiste de longe, né? A gente assiste, a gente assiste de longe, porque é legal ver uma brinquedo é. do nada, tá? Mas só assiste só pra se entreter e já é. É, a gente só tá ouvindo lá. Então a gente assiste de longe? Já colocou isso não fosse? Eu achei que a gente, a, gente concordado. Concordado, a gente já tinha concordado. Vamos lá, pro próximo. Qual a sua opinião sobre almoço de família? Hum, ah, essa não. vai ser diferente às vezes. Talvez, vamos ver. Adoro, vou em todos. Gosto, mas às vezes tenho preguiça. Só vou para comer depois e ir embora. <risos> nunca vou. Eu sou que nunca vou. Ah, e você nunca deve vai. ser Adora, vai em todos. Não, eu sou que gosto, mas eu tenho preguiça. Hum, agora a gente vai ter que convencer um outro aí. É, o que, que você acha? Mano, mas agora você vai, porque você vai comigo. Então não é nunca vou. Mas por dentro... Nossa vontade pessoal. Você é mais só vou pra comer e depois vou embora, né? Mas eu sou mais... Eu gosto, mas eu tenho preguiça. Não, eu não gosto. Eu nunca iria. Tem que ser... Eu nunca irei. Eu nunca irei. <risos> Mentira, vai. Ó, a gente não tem tantos almoços assim pra ir, de família. Não. É família que falou? Eu nem é. lembro, saber. Hum... Eu gosto, não. mas às vezes eu tenho preguiça. Você roubou a resposta, porque a gente já convenceu um outro. É, então vamos nesse aqui. Nessa, a gente vai nessa. pra comer e depois vai embora. Porque se tiver que porque ir, eu... É almoço. Eu almocei. As pessoas querem que você vá embora. Ai meu Deus. Escolha um programa sobre famílias. Vamos lá. A grande família, ah. a família dinossauro, todo mundo odeia o Chris ou o Simpsons? Simpsons. É, mas também teve a família dinossauro, né? É, a família mas dinossauro. As o Simpsons tá até hoje. É, então. A família dinossauro surgiu e sumiu. O, o Simpsons tá aí, meu. O que mais te deixa a pistola? <risos> Gente folgada, gente mentirosa, gente intrometida ou gente fofoqueira? Fofoqueira. É mentirosa também tem. Ah, mas fofoqueira e mentiroso, imagina. Se for só mentiroso ali dentro, tá de boa. Agora, mentiroso e fofoqueiro aí hum. complicaria, entendeu? Então eu acho que fofoqueira é pior que mentiroso. Fofoqueiro, concordo, concordo. É. Dei fofoca. Caso de família. Por fim, escolha uma palavra. Ih. Treta, barraco, briga ou fuar? Ah, barraco. Você, barraco. Quando você vira e tá vendo uma, um mas negócio barraco. lá, você fala, vixe, uma treta, vixe, um barraco, vixe, então, uma um briga barraco, ou, ou um fuá. Um fuá, eu nunca nem ouvi essa não, palavra. Eu não também. Fuá, descarta. Não sei de, de que lugar do eu Brasil é. Eu diria barraco, é. tipo, ó, tá rolando um barraco ali, eu falei então, aí, isso. Então, mas o barraco é específico pra uma briga de bate-boca. É um barraco. Ah, é verdade. Treta, pode ser qualquer coisa. Ah, briga. Qualquer coisa. Briga é porradaria. É, e pra fuar, mim é fuar. Fuar, não sei. Então, pra generalizar, é acho que é na treta, né? Generalizar a treta, pô. A treta engloba tudo. Sim. Opa, terminamos. Oh! Você tirou o caso do vício em seduzir. <risos> o tema é ah, eu, eu, sou... eu vou pôr essa fotinha. Ah, não! Eu sou viciada em seduzir. Não é apenas o seu tema, como também é seu maior, sua maior característica. Não! Viu? Não dá isso muito É muito certo. bom, isso é muito bom! Eu sou viciada em seduzir. Ah, não, e o melhor é a legendinha aqui embaixo. Sou viciada em seduzir. <risos> é muito bom. Esses testes do do, do é. são muito, muitos bons. Muitos bons. Muitos bons. Muitos eu bons. acho que a Thumb desse vídeo tem que ser a gente seduzindo a câmera. Tem que ser, tipo. Hum, eu acho que a thumb tem que ser seduzindo a câmera. Ah. Mas eu também não sou. Por que viciada em seduzir? Não faz sentido ter não, saído isso. Não, nada a ver. Eu sentido? acho que a gente tem que fazer sempre separadas as abas, minha e sua, porque aí a gente sempre vai ver a resposta de um e do outro e comparar. É verdade. Eu acho mais legal. É verdade. Então, é. Mas se todo mundo for, eu sou viciado em se produzir. Ah, é, então. Vamos, vamos ter que mundo. refazer. Vamos, ter que, vamos fazer um seu? Vamos cuide. fazer um só seu, então. Eu respondo tudo. É, só você. Ih, vamos ver. Quando então. tem um barraco acontecendo, você é a pessoa que ignora e cuida da sua vida, assiste de longe, filma tudo e joga na internet ou geralmente tá envolvida no barraco? Eu assisto de longe. Ah, vai ser a mesma coisa. Vai não, ser a mesma não vai, coisa. Vai, não vai. Qual a sua opinião? Ah, nossa, oh, só... So, so. A sua opinião. Qual a sua opinião sobre almoço de família? Eu adoro e eu vou em todos. Ai, vai mudar, <risos> ai, vai mudar. Escolha um programa sobre família. Aí seria o Simpsons novamente, tudo bem. Então vamos lá. O que e mais gente... te deixa pistola? Gente folgada, Ih, gente mentirosa, gente... Ih, vai ser bem parecido. Introm... Espera. Gente folgada, gente mentirosa, gente intrometida ou gente fofoqueira? Gente fofoqueira, pelo amor esse de mantendo, Deus. Você né? então. É, esse é. Por fim, escolha uma palavra. Treta, barraco, briga ou Barraco. Agora vamos ver. Ah, viu? Não é igual. Você tirou o caso do cansaço. Meu pai trabalhou tanto que eu já nasci cansado. Eu o tema que define a sua vida. Agora sou eu! Tá vendo? Só, esteja certo quando você é sincero. Se Agora, você não for não, não, sincero, não. Agora deixa eu fazer um só meu. Não, vai, vai, vai. Calma aí, refaço com isso. Refaço é, realmente a gente tem que fazer um Eu tô diferença. dizendo, tem que ser separado. O negócio é, individual, é individual. Não não individual, não é pra fazer em grupo não. Quando tem um barraco acontecendo, você é a pessoa que assiste de longe é um almoço de família, eu nunca vou. <risos> é um programa de família, eu vou no Simpsons de novo. É, o que te mais deixa pistola? Eu vou no Gente Mentirosa agora, porque foi a minha ah, primeira é, opinião. é, você tinha falado. Escolha por fim uma palavra, treta, barraca, briga ou foar, eu vou em treta. De treta. Vamos lá. Eu, todo... Ah, Caso você tá é em seduzir então mesmo. Então sou eu. Ah, não. <risos> Tem eu pra Eu sou ah. em seduzir. Não, assim, profissional da sedução. Não, não profissional do sedutor Ah, eu falei, é muito mais legal fazer uh, cada um o cara. seu. Não, vou fazer só cada um o seu agora. Tá vendo? E o meu deu, eu sou cansada mesmo, eu não sou viciada em seduzir. É, realmente. Tá vendo só? Vamos para o próximo agora, hein? Vamos eu gravar mais entrar. um aqui com esses gêneros. Esses, esses, Empolgou, muito não dá, é muito legal. É muito bom, esse maluco é muito bom. Se você gostou desse seu like, Ah, celular, eu tô dando vocês... tchau já, peraí. Vai, vai de novo. Eu errei. Mas é um tchau já. Ah, desculpa. Tô só Quando já tirou. chega no final, chega no final. Tudo bem. Pode dar tchau a qualquer momento. Pode ir, pode obrigado. ir. Obrigado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Isso ajuda muito a gente. Galera, se a gente... Segue a gente no Instagram também, que a gente sempre esquece de falar isso. Ah, me segue no Instagram, pô. @mai arroba Maimontané. Não posto muito não, mas é legal. Oi, Rafa. Na descrição aqui estão os links. Você pode ir lá direto. Direto. Muito obrigado a todos. Assiste os próximos vídeos que estão aparecendo por aqui. Tchau. Ah, a thumb, a Eu sou listada de seduzir, tu é o quê? Cansada. Então você cansa e eu, eu seduzo. Deixa eu tirar isso.